O Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado de Mato Grosso, o CIOPAER, recebeu mais de meio milhão de reais. O dinheiro foi usado na compra de um caminhão-tanque, que vai abastecer as aeronaves. Os recursos são de condenações na Justiça do Trabalho e dos termos de ajustamentos de condutas firmados pelo Ministério Público do Trabalho. A destinação é feita pelo Comitê de Ações Afirmativas, que além do TRT e do MBT, tem também a participação da OAB. Somos todos iguais. Com esse tema, os servidores, magistrados e as pessoas que estiveram no TRT nesta semana puderam se engajar na campanha de sensibilização da luta da pessoa com deficiência. O destaque foi a apresentação musical do maestro e violeiro Marcelo Ometo, com a banda Os Bengalas, do Instituto dos Cegos. A Semana da Execução Trabalhista em Mato Grosso garantiu 3 milhões e meio de reais em acordos. O mutirão foi para que o devedor que tinha condenação na Justiça do Trabalho quitasse sua dívida. Foram realizadas quase 400 audiências e mais de 900 pessoas foram atendidas.